Fala galera, quase atingindo um TP aqui no nosso Freedom Pro Veja na descrição do vídeo as informações sobre esse fantástico robô aqui que Estamos operando, trabalhando em conta real, ok? Freedom Pro, mais gerenciador, o gerenciador está desligado nesse momento E hoje é 27 do 10, 27 do 10 às 15h50 Estou só aguardando a pegue, pegar ali na linha vermelha e já vamos ver Aí somar com o lucro de hoje que já é de 36, ok? O lucro de hoje e vamos então alcançar aqui. Ó, estamos quase alcançando. Bateu isso mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês quanto que ficou o lucro. Só um minutinho. Vamos lá. E de 36 para 45, galera. Tá bom. Freedom Pro, veja na descrição do vídeo. Tá? Conta real, estamos à disposição, ok?